A semana começa com um elo rapidinhas do Nerd Rabugento, com todas as notícias do universo Ned que você precisa para sobreviver. A Sony pensa em processar Bill Murray por se recusar a participar do novo Os Caça-Fantasmas. Bill Murray tem o direito de não querer participar do filme, que seria claramente mais um desses caça-níqueis que a gente vê hoje em dia. A ideia desse novo Os Caça-Fantasmas é fazer um grupo só com mulheres no papéis principais, dirigido por Paul Feig, o diretor do aclamado mais horroroso Missão Madrinha de Casamento. Se você ainda não viu essa porcaria, não veja. Esse é um exemplo de como Hollywood trabalha hoje em dia. Ao invés de criar novos personagens, eles processam um ator que não quer repetir um personagem velho. Hashtag, deixem Bill Murray em paz. E falando em Sony, aqui vão algumas fofocas que ficamos sabendo através dos vazamentos dos e-mails da Sony. O Homem-Aranha está muito, muito perto da Marvel. Emma Stone, Melissa McCarthy, Amy Schumer, Liz Kaplan e Jennifer Lawrence são as prováveis atrizes para os papéis em Caça Fantasmas. Leonardo DiCaprio é chamado de desprezível e dizem que tem um comportamento horrível. Angelina Jolie é chamada de pestinha mimada com pouco talento. E David Fincher diz que Adam Driver foi uma péssima ideia para ser o vilão de Star Wars, o despertar da força. E parece que a Sony pediu desculpas para George Clooney pela falta de confiança em Caçadores de Obras-Primas. E parece que a Fox está inventando de fazer um crossover entre X-Men e Quarteto Fantástico. Anotem essa, vamos ver se esse filme realmente vem no futuro. Depois de escolherem Benedict Cumberbatch como Doutor Estranho, agora estão começando a escolher outros papéis para o filme. Morgan Freeman, Bill Knight e Ken Watanabe aparecem para fazer O Ancião. Eu não sei o que esse povo pensa, o ancião, que é o mentor do Doutor Estranho, ele é asiático. Duh, não é óbvio? Perguntaram para o Michael Keaton se ele tinha ciúmes de Ben Affleck no papel de Batman e ele respondeu Não, o Batman sou eu e eu estou seguro disso. <risos>